Olá, bom dia. Tudo bem com você? Olha, nós estamos aqui com uma pessoa que vai nos esclarecer sobre empréstimo consignado. Aguenta aí. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então... Nós, nós trouxemos a doutora hoje aqui justamente para a gente entender um, um, um tipo de empréstimo que está muito comum. Todo mundo fala, eu tenho consignado, alguém tem 10 consignados, outro tem 3. Enfim, doutora, mas do que, que se trata exatamente o um empréstimo consignado? O um empréstimo consignado é, facilita para o banco porque tem a segurança do recebimento Sim. que libera um valor para... A pessoa e é descontado direto na folha de pagamento no, ou no contra-cheque Para aposentados, pensionistas, funcionários públicos uhum. Todo mundo que é aposentado tem o direito, eu diria assim, entre aspas De solicitar, de, de, de adquirir um empréstimo consignado, é isso Sim. né? Ele vai até quanto do recebimento, doutora? Que percentual hoje? Que de vez em quando muda, né? Uhum. Então qual percentual que vai hoje? Que, que o governo permite, digamos assim a lei ela fala em 30%. Hum, certo. Tá, do comprometimento do, dos ganhos. Certo. Às vezes pode ter alguma legislação específica, algum Certo. De, de, de alguma categoria. Também, é, é, é, algum, é, algum benefício ali. De uma é, forma geral é, geral, é 30%. É. Certo. E quando a pessoa vai ao banco, isso até é comentário comigo: vai ao banco, ela usou toda a margem dos 30% e ela acaba adquirindo um outro, um outro empréstimo. O que, que acontece nessa cena de um outro empréstimo no banco? Ah, isso aqui no meu dia a dia passou Sim. a ser comum. Chega é. um cliente aqui uhum. e com comprometimento muito grande, 50, 60, 70% do que Sim. recebe em folha. Tá? E chega desesperador. Uhum. Por quê? Não tem muita coisa que ser feita, porque o empréstimo consignado em si está limitado aos 30%. Uhum. O restante do comprometimento são operações de empréstimo comum. O cliente chega aqui e acredita que é tudo consignado. Por quê? Uhum. Porque é par, os 30% consignado é descontado no uhum. folha, o restante uhum. é debitado na conta corrente, na data do recebimento do, do salário. Caramba. Uhum. E às uhum. vezes não explicam direito. Não. E, e assim, as pessoas, ó, principalmente porque nós estamos falando de pessoas com mais idade, né? Mais, não exatamente idosos, idosos, mas pessoa com mais idade hoje, com tanta informação tecnológica, se atrapalha. Vai ao banco confiando que é o seu banco e às vezes não pergunta tudo. E a pessoa está ali para vender um produto também não explica tudo, né? Sim. É, é, é difícil, né? Sim. Me diz uma coisa, que orientação geral você, como advogada, daria para uma pessoa que está administrando seu recebimento e precisa de um empréstimo, um consignador de vários, só assim para a gente ter um passo a passo. O empréstimo consignado uhum. é muito vantajoso, porque na medida sim. que é descontado direto no contra-cheque, uhum. ele paga taxas menores e parcelas pequenas, sim. bem estendidas. Né? 84 e, vezes suaves suaves sim. prestações. É, então é muito uhum. atrativo, sim. especialmente para aquela pessoa que precisa de um recurso imediato para fazer um tratamento de saúde, para fazer uma reforma. Então é. é muito bom. Uhum. Tá? O problema é quando esse empréstimo consignado vira uma rotina para pagar as despesas do dia a dia. Porque daí existe o compromet comprometimento salarial importante Sim. e Sim. que pode prejudicar as pessoas né, no, no decorrer dos anos. Tá vendo, gente? A coisa é séria. Empréstimo sempre é sério, né? Uhum. Então, como diz a doutora, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica, né? Cada vez que você quiser ou for alguém da sua família ao banco, vá junto e preste atenção o que é que você está comprando, né? Sim. Inclusive faça a continha. Já tenho comprometimento disto, então só posso colocar mais 50 aí por mês. Não hum. pode ser 300, né? Hum. Acho que é uma boa, uma boa dica. Gente, ó, muito obrigada pela atenção, né? Continue vendo a gente e fica a dica. O melhor canal é vídeo revista bem estar. Se inscreva. Bom dia. Até. Obrigada.